Olá meus amigos do canal do Cício e da Madalena Hoje nós estamos no lugar que eu disse até para minha esposa Um lugar abençoado Eu peguei o carro e parei ali para fazer o almoço Almoçamos perto de um bambuzal Mas eu não sabia que algo melhor nos esperava aqui mais para frente Foi quando eu conheci esse abençoado lugar E agora eu tenho aqui o prazer de apresentar para vocês o Silvan, deixa eu só procurar um lugar aqui para isso, agora sim. Esse é o Silvan, que é o proprietário hoje de um pe... de um pedaço só, né, Silvan? Agora é só um pedaço que uma você chácara. tem, né? Só uma chácara. Mas tudo aquilo que depois eu vou subir o drone e vou mostrar, era da família do Silvan, né, Silvan? Isso. A tua família é nascida aqui Nasceu. veio de fora. nascida aqui mesmo. Nascida aqui mesmo. E você estava me dizendo que antes você trabalhava com café. Café. Mas não era só café, não, era diversificado. Então, conta pra nós um pouco da história da sua família, como é que vocês começaram aqui... Era um pouco de cada coisa, né? Uhum. É, a pequena criação de gado, lavouras brancas, café, que a cultura é perena... É, essa é. E ainda tem uma boa reserva de mata nativa também, que foi muito preservada. Sim. A maternativa até hoje não mexeu, é preservada. E nem pode, né? Não, nem pode. Aí você estava falando para mim que você tem a sua esposa, tem seus filhos, e os filhos vão crescendo, e aí? É, a, a, as forças vão diminuindo, aí o clima vai mudando, uhum. mudou muito clima. Muito, isso é verdade mesmo. É, é sempre menos chuva e mais, a temperatura é sempre mais alta. Mais né? alta. É. seca prolongada. O ano passado deu uma feia, né? Foi. Uh, Giadas, geada. às vezes. Deu também. Geadas que... são menos. Mas a seca pior é pior que a geada. É pior que a geada. É, aí é mudar de atividade. Aí você teve que mudar. <risos> é. E nessa, nessa mudança que você teve, que você estava falando para mim que surgiu a ideia, né? É, surgiu a ideia que o pessoal tinha de comprar pequenas pedaços de terra, né? Sim, porque hoje. Silvan, você está observando que o êxodo virou ao contrário, né? É. Da cidade agora para a roça. O pessoal está né? retornando. Está retornando. Eu sou nascido na década de 50. Eu me lembro dos meus tios saindo das pequenas propriedades da roça. E na época só falava em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Acho que praticamente o Brasil inteiro. É, todo mundo Paulo. ia para São Paulo. E meus tios foram para São Paulo. Eu era criança de tudo. tinha meus 10 anos, 7 anos por aí, quando começaram. E hoje estão retornando. E hoje eu tenho muitas pessoas que eu conheço que já foram para várias partes do mundo. Estados Unidos, Canadá. Sim, porque daí deu essa condição, né? É, hoje Antes... o mundo ficou pequeno. Ficou pequeno, ficou pequeno. Antes ficava tudo aqui em volta de São Paulo. Exatamente. Eu conheci muitas vezes que foi para São Paulo, já retornou. E já está... Agora, os filhos mais, né? O, o, os antigos que estão voltando... Tão... Os aposentados, né? É, são, são aposentados. Aí né? os filhos já estão... Já tem outras carreiras. Você né? tem quantos filhos? Um casal. Um casal. E eles estão estudando para quê? É, o, o mais novo ainda está fazendo o básico, né? Uhum. A mais velha é estética. Certo. E a esposa te ajuda no lar? É no lar. E aí você teve a abençoada ideia, porque ia chegar um momento que a tua fazenda ia ficar no mato, né? É. Não é verdade? Aí você teve a ideia de fazer esse trabalho aqui. É, de fazer o loteamento urbanizado. Pois é, pessoal. Quero aproveitar, porque esse vídeo vai para o meu canal. E graças a Deus, primeiramente, a vocês, meus inscritos do canal. Esse dia, eu estava olhando lá, tinha 79 mil inscritos. É bem provável que desses 79 mil inscritos, alguém que vê esse vídeo pode desejar conhecer aqui. É a região de Carmo do Rio Claro. Exatamente. Vindo para quem vem da cidade de Areada, Alterosa... Entra ali num lugarzinho... Aqui tá 70 quilômetros de Alfeira 70 quilômetros de, de passo. De Passo, certinho? A cidade vai conhecer. também tudo bem certinho. Certinho, né? E de Capitólio? É pouco diferente E de Capitólio aqui vai dar o quê? Mas uns 70 também não dá? 70, 80 quilômetros. Também, nessa né? Nessa faixa. Nessa faixa. E aí tem o um loteamento, que eu vou colocar uns takes gravado pelo drone. Que ele ainda tem lugar para vender, né, Silvão? Ainda tem, tem várias chacras. Várias é chacras. São, é. Padrão médio, mil metros quadrados. E eu já vou dizer o seguinte, pessoal. Urbanizado, com água e luz. É. E o asfalto, e asfalto perfeito, urbanizadinho, com as árvores. Até estava me falando de uma bela de uma árvore. E eu achava que aquela árvore fosse da família da Santa Bárbara. E não é. Ele falou para mim o nome, acho que umas dez vezes. Não... É Verde do Nilo. Verde do Nilo. Vocês vão ver aí. Aí, é... Na beira da represa, se alguém ver esse vídeo e vir fazer uma visita aqui, na, nesse jardim, jardim do Lago, é isso? Parque do Lago. Parque do Lago? É. No Parque do Lago? Vocês vão observar que tem um lugar ali embaixo a maravilhoso. é, é área co de comum. Sim. A área comunitária. Comunitária, só que não pode pescar, né? É. Não, só, não só. é aberto a pesca, é. nem churrasco. É isso? É, só para o pessoal... É só o pessoal que tem lote, tá? Né? Só quem tem lote. É. Então se alguém vir para cá e achar que pode pescar ali, não pode. Achar que pode fazer churrasco, também não pode. E assim parar o carro, dar uma volta, pode, né? É. Não tem problema, né? É. Ficar um pouco da sobra. Aí pode, fazer mas caminhando. Ah, sim, aí pode. Aí é pode. porque o lugar é muito bonito e como as pessoas que compraram aqui têm esse privilégio, então é só deles. Mas o Silvão aqui é gente boa, viu? Eu estava com o meu pessoal prado ali embaixo E falei para minha esposa assim Mas não aparece ninguém para me pe perguntar Se eu posso parar o carro aqui, se eu não posso De repente eu vi na janela assim Ele eu dei com a mão, ele já deu com a mão também Falei, opa, eu então já vou lá trocar uma ideia com, com aquele senhor lá Fui muito bem recebido Então vocês vindo aqui na cidade de Carmo, no Rio Claro Querendo comprar um lote num lugar bonito Corra aqui, parque do lado do, do Lago, Parque do Lago. Tem um telefone fácil? Que eu possa deixar aqui? Tem. 998-998-DDD-035. É, 035. 998-165488. As terras que você tem para vender aqui estão tá na faixa de quanto a, até quanto? O Menor preço, maior preço? Ué, tem de 100 mil até 180. Por enquanto, né? 180 é a. a mais privilegiado na beira da água. É. É isso, né? É. E 100 mil é mais pra cima. É, fica um pouco mais distante. Mas, mas não deixa de, de ter o direito de, não, des não, de descer tem, lá tem e. Ter de... o mesmo direito. O mesmo direito. E eu tava falando com o Silvan a respeito de uma casa que tem aqui do lado, até mostrei para vocês já. Aquela casa que você vai desmanchar ali, tem quantos anos mais ou menos, Silvan? É, 60, é 60, anos. 60 anos. É a mesma... Aqui foi meu pai que construiu, tá nessa faixa, tudo aqui, né? Ah, tá. 60 na anos. parte de 60 anos. Eu tô com 58. E essa aqui tá mais nova, então? Essa casa aqui? Não, foi na mesma época. Ah, na mesma Fez época. Fez tudo junto. Ah, tá. O pedreiro foi o mesmo. Foi mesmo? Terminou, começou. Outro. Entendi. Esse... Ali é, uma, é, na verdade, é um barracão de guardar... As, as tralhas, né? Ferramenta, as, as tralhas. As tralha. as tralha. né? Achei interessante. Aqui tinha mais, ó. Né? Aqui tinha casinha de fogão a lenha. Tinha casinha para guardar lenha. Tudo isso. Aí foi estragando, como não ia usar mais, eu achei melhor demolir. Sim. E usar sim, material. Sim. Reaproveitar. E, e Reaproveita. Entendi. A demolição, né? Aí sobrava no caso só tijolo. Madeira? Alguma madeira. E as pedras. E as pedras. As calçadas tudo tem pedra, porque as casas antigas não tem cimento. Não, não é. É, é, é só barra e pedra. barra e pedra. E, e tijolo. Que tijolo beira. era feito aqui mesmo. Olha só. Tijolaria aqui do lado. Uhum. Tinha a larinha da família Todo mundo fazia ali Certo Fazia o tijolo para construção, né? Primeiro dizer, fazia os materiais para depois construir Sim E essa casa sua aqui, eu tava observando a altura da entrada dela ali Era por conta disso Na época eles pegavam o nivelamento da frente, né? É. E o que desce no fundo dava Dava é. porão é. É, Tinha até galinha que morava embaixo no em porão Essas Isso. coisas, né? Eu lembro, fui algumas fazendas A casa sua. do meu avô era desse estilo Eles contavam era toda de pedra, era um andar de pedra, né? Sim. Depois que era a casa, era de, a casa de, em taipa. Cima de taipa. De e taipa. E depois aquelas teias comum Sim. Que eles falavam que era feito largo, <risos> é Eu... da coxa, Da coxa do.. É. Até diz que. Umas caramba mais largas, outras mais estreitas. é verdade. A esteira da coxa. Da coxa. Ali aquela ali mesmo era. É, né? aquela lá vem de lá. Aquela lá vem de lá. Da casa antiga, onde a representa tampou. É, porque daí a represa foi subindo, né? É, aí cada um desmanchou a parte e carregou. Sim. Pra fora. Pra fora, Por pra, pra mais alto, é. Aquelas comuns ali... Veio de lá. Veio de lá. Aquelas ali tem mais, mais idade, então, do ah, que... Ah, é, tem, as tem mais de 100 anos. As telhas. As telhas tem mais de 100 e, anos. E, e tijolo não, né? Eu trouxe não, tijolo também. Não, as madeiras também que vem, Que vieram também de lá. lá. Tem mais de 100 anos também. É. Ô, oh, Silvan, aí embaixo era o quê? Mata? a ripas eram coqueiras ainda. Coqueirinha ainda? É, e de rachada. E a telha também, algumas, chegou a fazer de... de, de, de taba de coqueiro, né? É. Eu já cheguei a morar numa casa é. no Paraná, que era assim. Era desse Na verdade, eu não cheguei a morar para morar assim. Foi assim. Minha família trabalhava com algodão, amendoim. E... é o forte, né? Batatinha inglesa era muito pouco, mas trabalhava de tomate. E tinha um poderoso lá, um senhor muito rico, que ele tinha terra no estado de São Paulo e terra, e terra no Paraná. E aí ele pegava, chamava um camarada, que nós chamávamos esse camarada de gato, que era o apelido que ele tinha, era o gato. É. Esse gato, ele ia na cidade... Esse era o líder da turma. O líder né? da turma, exatamente. Aí tinha um... Geralmente tinha um caminhão. Ou, na época era um... Acho que F11000, F alguma coisa assim. a gasolina ainda. A gasolina era F600, F600. <risos> você me abriu a mente, era um F600 a gasolina. Aí ele passava, marcava um bar, né? Marcava lá um bar na cidade, soltava na boca do, do, do, do Rádio Boca, né? Falava Rádio Boca. É. E eu ia falando pro outro que tinha um gato na cidade que tava pegando mão de obra. E nessa daí, uma dessas histórias todas aí, nós acabamos indo pro Paraná. Colher algodão. Que aquele algodão, eu quase não tenho visto mais, é um algodão baixo. É. Que até eu, que era criança, podia catar. Fazia tudo manual, né? Tudo manual. E nisso tinha uma casinha de taipa, que o telhado dessa casinha de taipa era tábua de coqueiro. É. Aí quando chovia, chovia dentro de casa, <risos> e não era igual lá fora, mas chovia. É, chovia e, um e, e o chão era tudo que. Aquele... É, Chão batido. batido. né Nós jogava água com a mão assim. Aí é, é, é, depois caía goteira. Fazia os buraquinhos. Fazia os buraquinhos e secava. Né? Secava. É, é. Não juntava água de casa. Né? Não. É, é. Ela filtrava na terra. Dava gosto. É, é né? casa ecológica, né? É, é, ecológica. Fazia umas vassouras de guaxuma. É. Aí mamãe varria, a avó varria e assim nós vivíamos. o é, que passou por essa fase foi a, a fase rica. Foi. Eu, eu penso que foi. Foi a fase Eu estava conversando com um senhor de um sítio, esses dias atrás, ele, ele até chorou. Porque ele falou assim: Ó, oh, seu Cícero, quando nós matávamos um porco, já matava um capadão caprichado, né? É. Aí chamava os vizinhos, marcava o dia, aí os vizinhos vinham, né? Com o maior prazer do mundo, Matava aquele porco, ali nós já fazíamos um belo do almoço e já separava as, as bandas de porco, cada um levava um pedaço e ele começou a chorar. E falou assim, esse tempo não volta mais. Aqui, aqui, ó, aqui também fazia desse jeito, sabe? Aqui tudo era tiso em volta. Aqui. Eu matava um porco, mandava um pé para cada um. Sei. Matava, eu, eu chegava lá de surpresa. Certo. Aí depois quando eles matavam, eles mandavam também. Mandavam um pedaço para cada família, né? É. Aí morava um lá atrás, outro aqui, e outro de lá da represa. E aqui tinha uma canoa pra... Fazer o transporte. Ah, tinha? A canoa era da família. Certo, certo. Se a canoa tivesse cá, dava uns gritos lá. Manda a canoa! <risos> eu escutava daqui. Se ela tivesse lá, a gente gritava. Chegava lá na beira, dava uma cena. E gritava. Gritava, manda a canoa! Aí você aí tem coisa importante. Certo. Hoje é gente que queria ir pra lá, ou vice-versa. Ou um recado importante, que... porque naquela época usava muito recado, né? Sim, verdade. Ela servia de meio de transporte e servia para tudo. Aí era para buscar o, o porco. Aí o meu tio ele era muito observador, né? Não, pode ir lá, eu já falava para o dele pode ir lá porque hoje já escutei o um porco gritando. Vai vir um pé de porco. Que beleza. Vai é rápido. Que... E, e quando eles batavam, a gente também escutava, né? Sim. Eu sempre escutava o logo de manhãzinha, de madrugada aí, né? É, sim. E depois, sapecava o porco, viu, a fumaça subia, né? Aí ah, já sabia que ah, tinha. Ah, não, não tem jeito de esconder. Não tem. E aí, quando você falou pra mim que quando você estava com seus poucos anos de vida, a água começou a subir, né? É. Antes era o quê? Era só um fio d'água que descia? É Tinha um rio. Só o Riozinho. Só o Rio. O nome dele, você lembra? Santa Quitéria. Hoje não tem mais, nem, ninguém mais fala do Rio Santa Quitéria. Não, eu falo, fala ainda. Aqui é conhecida a região por Santa Quitéria, por causa do rei. Ah, então. É ainda... Que beleza, ainda. Ficou fala. o nome do local. Entendi. T Todo onde ele cortava. Ficou Pegou o nome, o nome Santa dele, Quitéria. Santa Quitéria. E primeiro quem veio pra cá? Seu bisavô, seu avô? Seu pai? É, foi meu bisavô, né? Foi meu bisavô, depois ficou meu avô. Depois meu pai. Vocês têm sangue italiano, sangue... Não, português. Português. É. Ah, português. entendi. entendi. Nos era português. Nos avós eram portugueses. E quem começou o cafezal? Foram eles. Ah, foram eles. Na, na época deles, eles só plantavam na serra, no morro. Ah, é? Era assim? É. Ah, então tem segredo mesmo. Por isso é. alguma fala que café de, de morro é muito mais saboroso. Tem lógica, então, por causa da, da altitude? Na época antiga, tinha muita geada. A geada era frequente. Aí dava nos baixios. E aí nos lugares baixos matava tudo. Entendi. Aí nas lavouras, nas terras baixas, era pastagem ou lavoura branca. Sim, sim, sim. Aí depois, com a vida da represa, a represa começou a. a pro, começou a. a proteger. a proteger as lavouras da geada. Porque durante o inverno o, o, o ar. O ar que fica.. a represa esquenta a atmosfera, né? Entendi. Aí já não dava tanta geada. Aí, aí a geada já não chegava a dias os café Aí eu comecei a plantar na lugar mais baixo. Ah, entendi. Aí onde era pastagem <risos> eu comecei a arar aí para ter café, para ter café na área total. E você arava com um cavalo? Boi. Arado de boi. Arado de boi. No não início. Tem, não tem alguma coisa sobra de arado guardado por aí, não? Tem. Arado tem. Tem guardado ainda, lembrança daquela época? Tem. Aí você tia, colocava quanto boi puder poder puxar? Seis boi. Seis. seis boi, de Batia bem. de que hora da manhã até que hora da tarde? Era duas ternos de boi, né? Uhum. Trabalhava um até meio dia, outro meio dia até às seis. Seis, sei, entendi. Até às cinco, seis horas. Entendi. Aí você eram em quanto, trabalhando na roça? Em homem? É, geralmente era quatro homens, seis. E regresando. Cada um fazer um tipo de serviço. Meu Deus, que tempo, né, rapaz? É. Que tempo. E hoje. E, e à noite eu estudava também. Depois eu estudava à noite de segundo grau. Mas era aqui por perto a escola? Na cidade. Eu tinha que ir lá? É. Bom, logicamente você é na escola, na cidade tem que ir lá, né? Eu te é. pergunto. Aí você ia de a pé? Não. Não, sempre eu ia de carona. Tinha, olha lá. É, sempre tinha carona aqui, firme. Hoje nós temos as vans que vai buscar na roça. É. Naquele tempo era luxo, né? É. Aí você ia e estudava até as 10 por aí? É, até as onze. Até as onze. Aí eu pousava na cidade. Doze ah, dias eu voltava de banhão. Tá explicado. Aí é. você voltava no outro dia para continuar é. a, a, a luta. E aqui, gente, eu estava observando, é, ali embaixo até gravei aqueles pés de banana, Ali vocês que plantaram também. Foi. E tá bonito, né? Tá bonito. Tá bonito. Ali é onde vai ser uma... Você estava conversando comigo, vai vender ainda, né? É. Ali pra baixo. É. Olha, se alguém tiver interessado num lote bom aqui, ó. Com banana dentro. Um pé de mamão carregado. Um aqui, pé de manga aqui, e tudo. Aqui tudo que plantar dá. É. Aí, ó. Tá vendo, gente? Aí, ó. É terra argilosa. Terra boa, né? Muito boa. Muito boa. E aí ele estava falando pra mim que a... a a lagoa, ela veio até aquele ponto ali e ali já não sobe mais, né? É. Ali já parou. Aqueles postinhos que eu vi, amarelo, marcado Furnas, ali delimita o quê? Ali delimita a, a, a, a cota 7,69. A represa de Furnas é, é composta por cotas. Certo. A 7,68 é, é o máximo que a água vem. Certo. E, e 7,69 é, é uma reserva. Que vai ficar... Pode, não pode ter construção nenhuma. Não pode mexer em nada ali. Não, com pode, razão. Pode né? ter plantação. Menos construção. Plantação de... Pode ter plantação assim, de arvoredo, grama. Certo. Outras coisas não. Ah, entendi. E ali é para demilita demilitar a... A área que pode ser plantada ou não. Ah, entendi. O <coughs> que eu viro postinho Eu, a gente que não tem noção, pensa aquilo que vez, muitas vezes não deve. Eu pensei... Deve ser para delimitar a altura da água, até o máximo que a água vem. Então não tem nada a ver. Não. Significa, então, essa delimitação de plantar e de. Res... a reserva, né? Um, seria uma reserva. A, a, se der muita chuva, ela pode passar um pouquinho pode passar 7, um pouquinho, 768, nem para 769. Tá, é, e pode, pode. ela tem uma reserva para não inundar uma área que uma não área seja não. dela. E eu estava observando, Silvan quando eu vim para cá, ó, ontem. Porque eu fiquei muito contente quando eu cheguei em areado, porque por umas cinco vezes eu passei em areado, dava de chorar aquela parte de baixo. Os pescadores estavam lá embaixo, na calha do rio antigo ainda, é. pegando alguma coisa. É. E eu vindo com aquela imagem na cabeça, quando eu cheguei em areado, meu coração só costa pela boca de alegria, né? É tudo cheio. Tudo cheio. Eu só não, não vou pescar dessa vez porque eu não vim para isso, mas eu acho que em maio, não, mas acho que não dá mais nada, né? Começa o frio, né? É. Aí vai, não, mas pega alguma pega coisa, coisa. Pega alguma coisa? Que eu quero voltar aqui com mais frequência para poder pescar. Tá dando uns tucunaré ainda, né? Tá. Muito bom lá, né? Uh, aqui também tem, tem muito tucunaré, Aí. trair Mas eles podem estar tá liberados, por exemplo, para um barco de a remo aí ou não pode? Pode. Pode? Pode. Só, só o que não pode é passar rastão, né? Porque é. eu vi lá uma vez, eu estava. Aqui mesmo na, na, na cidade de, de Conceição do Aparecido, e eu fui pescar com a família ali, vi um cara passando, dois barcos passando rastão. Aí, quando um deles percebeu que estava sendo gravado, que estava, dava para ver as redes, um deles falou alguma coisa para o outro, aí eles foram encostando, mas nós conseguimos ver a rede. Aí um que estava com a gente, que ele é pescador profissional, ele já tinha percebido, mas ele não quis falar nada para evitar discórdia, né? para evitar problema, não queria confusão. Daí ele falou, falou, é rapaz, e naquele tempo... Faz tempo já, não tinha celular que nem tem celular hoje. Se tivesse celular que nem tem celular hoje, teria ligado para o é, Ibama. Não é Ibama não, é para o Florestal. florestal Mas levou peixe, viu? Levaram peixe. Aí, isso aí é predatório, né? Predatório. É predatório. É. E aí eu via ontem, descendo lá, aquela água limpa, bonita, aquele verde. Eu falei, meu Deus, que coisa boa. É, é outra coisa, né? E aí eu conversando com o Silvan, gente, eu perguntei se ele... Pretende, né? Ficar pra cá mais algum tempo. Então ele tá fazendo aqui a casa dele de veraneio, né, senhor? É. Ele vem todo dia aqui, na verdade. É. Mas assim é mais veraneio, porque agora fica mais na cidade, né? Lazer. Mais la lazer, né? Eu vou dar uma olhada com você ali no fundo. Você mostra pra mim? Ah, sim. Ele tá falando pra mim que ele trouxe essa jaca. Você foi pro norte. Quando você fala pro norte, que estado você foi lá? Foi lá pro Pará. Foi lá pro Pará e trouxe esse pé de jaca, que é essa daí. ou, ou Foram esses três... Tem mais, né? Tem quatro tem cinco mais? Ah, tem mais. Aí ele tem aqui... É, eu, eu trouxe várias espécies na época, né? O papo, o cupuaçu, o guaraná. Aí depois já tava plantado, eu fiz as mudas. Depois das mudas plantadas, já tava grande. Aí no ano seguinte, giou. Aí matou. Aí giada matou. Salvou só a jaca. A jaca então prova Porque que ela é... Porque essas frutas da Amazônia... São todos do calor. Do calor, é. Você tentou aqui, né? É. Essa é jaca mole. É a tava... curiosidade, né? É, mas tá Já certo. Já estava lá mesmo. Você tava lá, não perdeu tempo. E essa aqui você estava tá falando para mim que é jaca mole. Jaca mole. Todas elas? Todas. Toda. A primeira que você plantou foi qual? Essa aqui? Só, não, só todas só da mesma época. Ah, todas da mesma época. Então não é. tem nenhum filhote de outra, não. Não. Né? Você trouxe, plantou e simplesmente a mão sua é boa, que eu tô vendo aqui. É. Nós temos esse pé de jaca está dá... começando a jaca ir, crescer. Tá, tá mesmo, tô vendo ali, ó. é esse Tem quantos anos mais ou menos essa daqui? Essa... Ela tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E ali já tem uma jaca no pé, lá. lá. Tá vendo lá, pessoal? E dá para fazer doce com... Eu já deu muita jaca. Ah, com certeza. Tô vendo, até teve que cortar lá uns galhos, né? É. Embaixo. E o mamão aqui, rapaz, mas que abençoada a terra para mamão, hein? Eu estava mostrando ali pessoal o pessoal, quase agora, um ali. Eu contei 20 e poucas peças lá. É. E outra coisa também que eu vi aqui que você tem, faz anos que eu não vejo, guiné. Ah, eu vou, guiné. Eu vou mostrar, porque às vezes tem gente que não sabe o que é guiné. Guiné é, esse, é essa planta aqui, ó. Ô, Silvan, você chegou a ver algum benzedor usando ela? Já, já cheguei. Já chegou, né? Muito. Quando eu era criança, é. eu, nós tínhamos... É, não tinha acesso a médico, não tinha acesso... Ah, aqui ah, tem Hora Pronobis ah, também, ali, ó. Ah, tem? Aqui é perto de lá, do reforço. Ah, tô vendo lá, tô vendo. Depois eu vou mostrar lá. Aí nós não tínhamos acesso a médico, não tinha acesso a essas coisas que tem hoje. Era tudo na base da, da, da planta, que nem essa daqui, ó. É. Essa aqui, tomei muito o, chá a dela. A farmácia era a horta, né? Era a horta, a farmácia era a horta. Igual aqui, ó, com essa alfavaca, é. que dá um chá fantástico, que também aqui pode sempre ser... tem muita coisa disso. Aqui tem sempre hortelã, o fuxo o funcho eu não conheço. É Talvez eu conheça o funcho, mas por um outro nome. Ele é ótimo também, serve para todos Esse aqui eu conheço. Não sei se você conhece por mentrasto. É. Esse aqui para fazer chá para curar a dor de barriga de criança, adulto também. Esse é o famoso mentrasto. Tem gente que já conhece. É. é que olha que folha linda que esses aqui tem ó. Aí eu tava, aí eu, na sombra fica bonito. Bonito é É. E ali nós estamos mais para frente vendo a guiné. Que eu vi muito benzimento utilizando ela. É, esse aqui serve para lixar laranja, fazer doça. Esse aqui em, em é, é em baúba? É. Mas usa como ela para... Usa como lixa, né? Pega a folha assim, ó. lixo. Você está brincando aqui. Isso... É. Olha, gente. Vocês estão vendo que coisa? É a lixa. Lixa natural. Ó. Essa, deixa eu pegar, pegar na minha mão aqui. Quero ter. o Olha, gente. Eu estou pegando porque como eu não conhecia ela... É. Conheço como o fruto que eu usava, subia no pé, pra comer, né? É. o fruto dela, até os macaquinhos gostam muito. E eu era quase um macaquinho mesmo, porque eu já subia. De, de, usar, de usar sempre as assim, Não conhecia. Corpo. Aí, tá vendo Só como é toda bom toda conversar? É. Aprendi mais uma. Aí você tava me falando sobre a hora pro nobis que você tem aqui. É. Um pé de limão, cravo. Olha, Hora para nós serve para tudo também, né? Serve? É, completo. Essa eu estou até, até propagando já, é, porque eu me alimento é, muito. Ela dela. cresce e vira erva, hein, Fira. senhor? Mas eu corto. E vai deixando só nessa altura só, aqui? Só, né? só baixinho para bater. Que beleza! Você tem uma mão boa para plantar, viu, né, Silvão? Para ter uns repolhos aqui, o brócolis. E pegou e pegou bonita. Pega Ela pô, igual, esse aqui, ó. É igual você falou que a terra. Isso aqui Ah, esse eu conheço Peixinho da Horta peixinho né? da... Gente, faz anos que eu tô atrás de muda dele Só que agora, por exemplo, eu não tenho como plantar Mas é, é peixinho da Horta Ah, se você me ceder não for pedir muito a muda pode, pode Eu vou pedir para minha filha plantar na chácara Para a gente ter como comer Olha o fuxo, esse aqui, ó. Tá vendo? Eu não conheci ele por funcho, pessoal. Por isso que eu falo que a gente, às vezes, não sabe. Eu conheço por erva doce. A, lei, a lei, tudo é funcho. Que, na é verdade, esse? é um nome... Eu conheço por erva doce, mas é um nome que tá na minha região. E aqui é funcho, olha lá. Aprendi mais uma. Que é o funcho, que é o erva doce. isso é. aqui é muito bom para fazer... Colocar em bolo de... de... Eu, Qualquer essa... coisa de milho que coloca. fazer chá. Fazer chá para... essas coisas tudo Sim. E lá um pé de... Quiabo, que dentro tem uns quiabina ainda? É, tem... Oh, Aqui tem muito quiabo. E você vai aproveitando e vai utilizando... Eu vou plantar de tudo um pouquinho, diversificado. É. Aqui é o brócolis, o passarinho gosta muito de comer a folha do brócolis, mas não atrapalha no cacho. Olha, e eu tava olhando aqui, achei que fosse lagarta. É, é o passarinho. É, é como eu, eu sou ecológico, deixa eles comer à vontade. Sem dúvida, certinho. É Para eles também. Certinho. E não atrapalha dar o cacho, dar o cacho a mesma coisa. Porque o, o brócolis a gente come, mas é o cacho. Sim. Pouco se come a folha, né? É. Mas a folha eu também é deixa vontade. Ela não põe nada para espantar aí, eu nem nada. Tá certo. Deixa eu comer. Se... Daí dei é parceira. É a melhor coisa que tem. É. Ali também você tem um feijãozinho de corda? É. É a vagem, né? Eu não sei como é que aquela vagem nasceu ali. Você plantou ou caiu algum semente do casa? Não, aqui tem muita cerveja na terra, ela dá sozinha. Ali, gente, isso aí é a vaja, ó. A minha mãe, ela tinha uma mão abençoada pra fazer isso pra nós. Eu cheguei a comer aquilo ali até com a casca. É? Bem cozidinho. Uh, é ótimo. E ali atrás de outro pé, eu te E Eu fiquei contente. Aí que... o chuchu, usei, ó. Uma... Ah, tô vendo. Ó, a velha goiabeira pra fazer estaleiro. E deu, hein? Subiu mesmo, hein? Tampou a erva toda. Ah, e é do chuchu... Como é que chama esse chuchu escuro aqui? Tem um nome. A qualidade dele. Eu esqueci o nome dessa variedade aqui, mas existe o nome. É, ah, eu estou a... lembrado também. É, é, um dia que um rapaz conversando comigo, eu perguntei para ele, ele falou, não, a gente conhece ele por chuchu tal, ele falou o nome, que agora eu não me lembro, mas que beleza. Aqui tem os dois, tem daquele claro é, e do escuro. Eu estou vendo do claro ali agora. Uma pergunta, eu não sou muito bom nessas coisas, eu quero ficando aos poucos. Dizem que esse mamão, que eu inclusive tomei até banho, feito com as flores dele, não lembro para que serve, depois eu tenho que relembrar, ele é o chamado mamão macho na minha terra. É, lá. Ele ele, tá ele realmente não dá fruto. Dá? É. Ele dá fruto, o fruto dele é comprido, dá na corda. Parece, ah, então tá explicado. Ele dá menos, você produz menos. É, é, é, mas essa, ele é muito saudável. É essa, ele dúvida, é essa dúvida que eu queria tirar, porque eu lembro que uma vez conversando com um rapaz ele falou assim, o mamão macho não dá fruto. E eu fiquei assim, mas espera aí, quando eu era criança eu cheguei a ver. Mamãe dava banho na gente, eu não lembro para que serve, mas ela dava banho feito com, com o chá feito com a flor. E eu lembro que tinha fruto. É. é igual só, você falou, tinha um, corda, um talo, talo, um grande. talo compridão é. e dava então, pronto. É E ele é docinho, muito bom. Muito bom. Ele não é interessante comercial. Ah, sim. Não, não é. E, e, não é. Agora, senhor, Porque esse aqui sa, esse sai mais, né? Ó. É. Esse aqui e o tal do mamãe formosa sai mais. É. Mas eu deixo ela sempre assim, por as flores. Sim. Isso Dá. aí, a flor fica muito tempo. E a abelha vem também, A né? abelha e o um beija-flor. Vem também. O beija-flor é alimento para eles. Aí, ó, que beleza. Que Com um companheirão, como sempre, na roça não pode faltar. é não? Vou fazer um carinho seco aqui. Vem cá, vem. Vem cá. E eu quase não gosto, né? E ele é um cachorro manso, amável que só ele. É. Teu companheiro aqui na roça. É. Então, gente, aí vocês estão vendo aqui, ó. Nós estamos na casa antiga, posso dizer, do Silvan. Antiga, sim, né? Porque ainda é dele. Mas hoje ele tá ficando mais na, na cidade. E é quase que eu piso No pezinho de pimenta dele aqui, tomo os tapas do Silvan já. Ah, ó. não, tem Olha que belezinha. Ainda bem que eu não pisei. <risos> e quantos anos tem essa jabuticabeira? A, aqui era o Chiqueira de Gabés, o Chiqueira de pedra Ah, tô vendo agora. Tá esse... Aqui é a ruína sobrou ainda alguma é, coisa nas pedras né é as pedras do, do... da é, fez o laço de pedra criou muito ah oh, muito porco uh, a vida toda aqui cara é que uns por... dez porcos porca, porca criadeira que beleza né É, a gente tá vendo era alta que saudade. o muro eu, eu usei para outras construções ah se desmontou a, a, a é, parte do Era alta que o muro ficou só a base isso que você fez com seus irmãos não, esse aqui foi meu pai que tinha feito ainda. Ah, teu pai que fez ainda. É. Ali tinha mais chiqueiro, também para outro lado. Tá? Tinha mangueiro de tela. Ah, tinha para lá? Tinha. E aquela casinha se usava sempre para guardar as coisas? É, paiol. Paiolzinho. Guardar milho. Guardava é... milho e espiga. Sim. Era maior. Com o tempo ele foi deixou, foi arrancando. com o tempo estragou. A gente demoliu. Fez um pequeno. Acabou tá ficando. E agora eu estou vendo um peixinho aqui. isso aqui eu tive o privilégio de conhecer. Uma prima minha que fritou para nós comer. Eu não acreditei. Eu é. não acreditei quando eu estava comendo. E achando que eu estava comendo peixe mesmo. Então eu vou arrancar as boas você. Vou levar. que a minha, a minha filha, ela mora numa chácara. E com certeza eles vão arrumar um cantinho lá para plantar. Porque daí eu posso fazer muda e passar para outros. Do lado aqui uma aqui, ó. Então, pessoal, é assim que é bom a gente ir conhecendo as pessoas, vai passando, conhecendo um aqui, conhecendo um ali, eu falei até para Madalena. É assim que eu quero viajar. É o privilégio de conhecer as pessoas, falar um pouco com elas e conhecer os lugares, sem passar pelos lugares retos, né? Está me levando aqui, mais um lugarzinho. E ele tem a mãozinha abençoada. Essa eu não conheço. O que é essa daqui? Essa eu não conheço. É, isso aí chama, é chama. É de um umbigo, né? Não conhecia. É, Parece um tô, imbigo, né? É Parece, é. Primeira vez que eu tô vendo. Não conhecia essa qualidade. Isso aqui é muito antigo. Ela tem algum. Vocês usam pra alguma coisa? Pra... Não, serve pra chá. Fazer chá também? Escaldar machucado. Olha só. Inchaço da perna, faz o chá. Serve pra escaldar. Ah, tem um cheiro, tem um cheiro gostoso. Principalmente é assim, o da, da flor. Pois é, pessoal, eu não conhecia. Não conhecia. Boa, é aqui bom saber. de tudo: até hortelã, couve, giló, quiabo. Aquela alface comprida lá, eu não conhecia também não. Essa aqui muita gente conhece, né, é. muitas pessoas conhecem essa aqui. Mas essa daqui eu não, eu não tinha visto, eu é, não estou é, lembrado. Essa aí, quando ela cresce, pendão para dar semente, ela faz desse jeito. Essa é a mesma aqui? Ela a mesma, vai mesma cresce agora. Hum, vai soltar o um pendãozinho de eu flor Vai soltar o pendão. Daqui uns dias. Ela já está sementeando, né? Ela vai granar a semente desse cachinho aqui. Ela vai produzir, ela vai dar flor. Eu, eu deixo ela que ela, ela ela passou do ponto de comer. A gente aí você deixa de para para dar, dar semente. Aí eu o passarinho come. Ah, alimento passarinho. Também. E, e quando ela dá flor, a abelha também vem. Vem também. Então é, é um pé de flor. Sim, lógico. Ela não serve para comer, mas um pé mas de vira flor. virou um pé de flor. Quer dizer, nós, o, o ser humano, não, mas o pássaro sim. Passarinho é. O pássaro serve. A abelha. Serve? Não alimento a gente, mas passa para eles. E esse aqui eu ganhei esses dias. Um, acho que um meio quilo. tava já bem vermelho. Esse aqui é o giló? O giló. giló esse tipo de, você chama qual alface? Chicória. Ah, essa é chicória? É. Olha eu dando meus fora aqui. É. Chicória. Eu perdi minha escura, é chicória. Eu chamando de alface, tem muito que aprender ainda, viu? Essa Eita. aqui é a com a manteiga. Essa é boa demais, né? Muito boa. Sabe, eu gosto do talo dela com suco de laranja. É. Gosto com suco de laranja. E aí o Silvan falando para mim que essa casa que está aqui atrás de mim, será demolida, né? Porque hoje está usando igual você falou, está usando para guardar as coisas só, né? É. Mas vai ser demolida. Essa parte aqui também vai, né? Não, não, é, essa de cá não. A de lá, só, né? só a de lá. É. Que você Vocês vão que preservar. Preservar. E tô, a de tô, lá não. Tô, de não, de já lá. Meio, eu tô já. Ah, tô vendo. Tá mesmo. Eu achei que você foi demolir também. Aquela lá vai, cara. Aquela, é. aquela lá passou pelo lado do outro terreno, é. né? É. E ela já está estragando. É, já pela idade. Puxa vida, já eu tenho saudade dessas coisas, né? E para abençoar mais uma, aqui um pezinho de abóbora. Que qualidade de abóbora que é essa? É, é abóbora... Abóbora menina, não é que as fala? Né? Ah, tem abóbora menina, sim. Meu esposo. É, é uma das mais gostosas que tem. Agora que está saindo flor, né? É. O fruto por enquanto. Tá fora de hora... Ah, Não, tá. Já tá indo para o inverno, mas jogando água, produz. Agora tem que jogar água. Sim, porque agora ela começa a seca, né? É. Período de seca. É. Aí vai vai faltando a água, e precisa. Mas foi bom encontrar você para a gente conversar um pouco, é, é, é Esse é o desejo que eu tenho das minhas viagens. E aquele pele de, de planta no, no poste, o que, que vem a ser? Aquilo é a folha, ornamental. Só, só ornamental, só. só. Não é à toa você gosta de vir pra cá, né? Você senta uma paz, né? Ah, é. Muito passarinho. É, a vida toda eu morei aqui, né? Então, deu de criança. Então. Aí eu ia pra cidade e voltava. De dia aqui, pousava aqui também. De em quando ia na cidade. Agora vai mais na cidade, menos aqui. Então, que coisa. Como, como é que a nossa vida é, muda? E é né? pertinho, né? É, perto. Daqui, Da sua casa em Carmo são quanto? Três quilômetros. Treze, perto. Tudo estado de baixado. e boa, né? Tudo e ali para ajudar, uns canarinhos. É, os canarinhos gostam lá de beber água na caixa. A caixa tá minando a água, ele eles vêm beber. É verdade, olha lá. Que o gosta dessas águas um pouquinho, né? Sim, é. E eu tô muito feliz de ter conhecido o Silvânia. Silvânia saiu na janela ali. Eu estava ali embaixo com o meu pessoal parado. E cuidando, porque eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu não gosto de dar problema para ninguém. Então eu estava ali. Eu vou até mostrar para vocês onde é que eu tô parado lá. Eu não, né? A van. Eu tô aqui. Então eu parei a van ali, ó. Ela tá lá debaixo do... Daquele pé de, de, de árvore lá na sombra. E vocês podem ver que para baixo é a represa. Represa de fornas. Aí eu parei com a minha família ali para conversar um pouco Eu vi quando o Silvão saiu na janela Que eu dei um tchau para ele Falei, se ele responder, beleza Se ele não responder, já vou juntar minhas coisas e eu vou cair fora Muito pelo contrário, ele deu um tchau para mim Falei, opa, é dos meus Aí no fim acabei Pedindo essa autorização de fazer uma gravação com ele Aqui eu tô montando Biodigestor também, ó Ah, assim? Ah, é o Biodigestor orgânico, né Aí você vai aproveitar, né O produto que ele vai Gerar? Não, aí serve para jardinagem, né? A gente usar Para a horta pode pra, usar. Pode também? Mas a gente não quer usar em horta. Né? Quer usar mais no jardim, né? Só do jardim. É. É 600 litros. 600 litros? É. Aí você depois recolhe é. o produto? É, demora muito tempo. Né? Mas aí você recolhe e... Põe já jardim. vem com um micro-organismo dentro, para comer a matéria orgânica. Sim, que vai caindo e vai produzindo depois. Ele vai produzindo. Aí depois é aquela... Quando a gente lavar, e limpar, que tira. Aí você vai tirar e utilizar. para. Pra... o lodo. Isso, é ele que é o, é. Que é, que é o resultado. é é em jardinagem. É, tem gente que já vi nego usar até em... É, pode usar em verdura. Em verdura mesmo. Pode Ali um pezinho de comari. Comari. É, eu, ontem eu fui jantar no <risos> meu cunhado e exagerei um pouco na comari. É. Quase eu não dou conta de comer. E ele tirando uma na minha cara, eu falei, eu vou comer até o final, mas a boca tava pegando fogo. Aqui é comari, o, o sabiá divide com a gente, né? Divide. <risos> a primeira vez que eu vi sabiá comendo com Maria eu não acreditei. Eu falei, eu não acredito é. que aquele pássaro está comendo aquelas sementes. Aí um cara falou, não, a gente chama ele, inclusive, de pimenta de sabiá. É. E eu observei que você tem bastante pé de mamão macho aqui, né? É. Tem mais um ele ali. Ele nasce, fica, aí eu deixo pro beija-flor. E vem? Aí o beija-flor atrai o beija-flor, né? Atrai. Eu já vi que você é bem apaixonado pela natureza, né? É, eu gosto. Você valoriza bem. Eu, eu aproveito né? tudo. Isso é bom demais, né? Aqui eu vou plantar mais verdura nessa parte, aqui? ó. Aqui? É. Eu tô secando a grama, vou plantar ah, mais verdura. Ah, pra fazer uma hortinha uma aqui. E com essa mão boa que você tem, você vai fazer mesmo? Não, é. Aqui a terra é cercada, sabe? É. Eu bati herbicida na grama, mata ela, depois. Aí você prepara a terra? É. E esse pé de goiaba também? Quantos anos? Ah, isso aí está mais de 30. Ainda produz fruto? Produz. Ah, produz que eu estou vendo no chão ali. Produz uma. muito fruto. Tem uma aqui. Uma, uma, talvez das últimas também, né? É. Tem uma aqui, pessoal. Ó. É uma das últimas mesmo. E essa goiaba é a branca? É a branca. As é. outras lá são vermelhas. Uma borboleta se alimentando da goiaba, tá vendo, gente? Como é que a natureza volta para a própria natureza? É. O borboleto tá lá se alimentando da goiaba lá. Olha que imagem bonita, simples e bonita. Tá lá. E bom. Ali o um poço antigo também que, é, que produz, produz água, produz muita água poço. Você ainda utiliza daquela, daquela cisterna ali? Planta. Puxa na bombinha na sapo? Na bombinha é sapo. Que beleza. Né? É Silvan, eu fiquei contente de conhecer você, conhecer tua história, conhecer teu lugar. E conhecer o teu amor para com é. o que você tem vivido nesses últimos anos. Quero te agradecer, viu? De coração por ter te conhecido. E depois que eu editar esse vídeo, vou botar esse vídeo no canal. Vou deixar o nome do meu canal para ah, você sei, aí, pra eu, você eu assistir. Aí vai ser com a família. O dia que nós dois não existir mais, tem alguma coisa nossa. Isso. foi então, <risos> vamos... um encontro É, tem aí. Então foi um prazer te conhecer. E vou descer ali que a minha esposa está me esperando. Aí depois eu vou subir para a cidade, que o meu genro daqui a pouco vai para casa. Nós vamos receber lá. Foi um prazer, Silvão. Igualmente. Quer deixar algum recado para alguém? Volto sempre. Não, foi um prazer conhecer vocês. Volto. Vou voltar. E, e, volto sempre. Vou aqui. voltar. Enquanto a vida estiver, é por aqui, bela. Agradeço. Deus abençoe você e a família, viu? Amém. Pois é, pessoal. Então, eu vou terminando aqui. Vocês se inscrevam no canal. Vocês comentem. Compartilhem para ajudar a gente. E... Faça uns comentários aí para a gente poder se sentir mais prazeroso no que a gente faz. Um abraço a todos. Olha, gente, eu estou aqui registrando para vocês junto com o Silvan. Essa aqui é da família da Comari, só que a Comari. Gigante. É gigante. E ele estava falando para mim que já trabalhou com vendas, né? É. Você. Eu já lavoura comercial. De lavoura de comercial de pimenta. E. O Arduma é tanto quanto o da outra? É até é maior. É até maior. E eu gosto.